Olá, pessoal. essa é a apresentação da da disciplina disciplina de de fonética e fonologia do português, disciplina do português, curso de letras da UFMS. Meu nome é Marcelo Rocha Barros Gonçalves, eu sou professor associado, mestre e doutor em linguística pela Unicamp e pós-doutor em linguística pela Universidade Federal de São Carlos. Nossa disciplina, Fonética e fonologia do Português, é ofertada pelo curso de letras com carga horária de 68 horas no regime de educação à distância. Para esse semestre, nós separamos quatro módulos, nos quais constam um, é, um ambiente virtual de aprendizagem, os textos de leitura obrigatória, videoaulas, atividades de out de presença, as avaliações e os fóruns de discussão. O que, que nós estudamos em fonética e fonologia? Em fonética e fonologia, nós estudamos a produção dos sons da fala, e o aparelho fonador. Estudamos também aspectos gerais da fonologia e da fonética, que são campos de saber da linguística. Fazemos o estudo do sistema fonológico do português, estudamos variação linguística e entendemos as suas implicações para o ensino da língua materna, no nosso caso, o português brasileiro. No primeiro módulo, chamado de fonética, Dividimos em quatro unidades estudamos a fonética articulatória, ou seja, o aparelho fonador, fazemos a descrição de segmentos fonéticos vocálicos, as vogais, e dos segmentos fonéticos consonantais, as consoantes, e aprendemos também a fazer a transcrição fonética. No segundo módulo, chamado de fonologia 1, estudamos os fonemas, os alofones e sons que são foneticamente semelhantes. Aprendemos também os conceitos de arquifonema, neutralização e traços fonológicos, bem como a realizar a transcrição fonológica. O terceiro módulo é dedicado à estrutura silábica e o acento do português. Estudamos, então, a teoria da sílaba, o onset e coda silábicos. Estudamos os tipos silábicos do português, bem como os semivogais, a estrutura silábica e o acento na língua portuguesa. Por fim, no último módulo, chamado de Fonologia 2, estudamos os processos fonológicos, as regras fonológicas e entendemos as implicações dos estudos de fonética e fonologia para o ensino de língua portuguesa. Mas lembre-se: a disciplina será ofertada à distância no ambiente virtual de aprendizagem, conhecido como AVA-UFMS, e o acesso é feito utilizando o seu passaporte institucional. Lá, como eu já disse, nós teremos o plano de ensino, o acesso à tutoria, o cronograma de leituras, o material didático, fóruns, atividades de check-out de presença e as avaliações do módulo que estão, como eu havia dito, disponibilizados nesse espaço virtual. Um bom trabalho para todos e sejam bem-vindos à nossa universidade.